Você quer perguntar quanto custa o bilhete, né, o ingresso para o cinema? Como faz a chiedere? Quanto custa? Quanto custa o bilhete para o cinema? Isso daqui, esse tipo de frase é interessante, por quê? Porque você muda somente depois o objeto de interesse. A estrutura da frase é aquela, por isso que eu falo, né, inclusive no, no desafio de três meses e tal. Você quando estuda o texto do dia, quando você estuda aquele áudio, quando você pega o seu PDF vai estudar o texto, pegue estruturas... E monte em outros contextos, modifique somente o restante. Por exemplo, você quer perguntar quanto custa algo, você pergunta quanto costa. Tem outro modo de perguntar quanto custa em italiano, que é quanto viene. E aí você completa com o um objeto de seu interesse, né? Quanto viene pela borsa? Quanto viene il bilhete per il cinema é a mesma coisa de quanto costa, tá?